A live hoje é sobre enxaqueca na gravidez. O que é enxaqueca, Beck Explica pras pessoas o que é enxaqueca. Que é que Uma é enx... dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Você já teve, Becas, enxaqueca? Não, porque criança não tem de 4 anos. Criança de 4 anos não tem. E sua mãe tem, Becas? E dói onde? Cabeça. Dói muito? E a festa também. Dói muito? Dói. Mãe chora? Mamãe faz o que na hora que dói a cabeça dela? Coloca um pano. Bota um pano. E ela fica onde? Na cama dela. E hum, ela faz ela fica trabalhando na hora? Não. Ela sai de casa? Não. Ela conversa? Não. Ela come? Não. Ela faz alguma coisa na hora? Não. Ou ela fica sem fazer nada, bem quietinha com o olho fechado, assim? Fica ó? bem quentinha assim. E ninguém pode fazer barulho? Não. E ela fica sofrendo com data dor de cabeça? Uhum. Você acha que alguma pessoa merece ter dor de cabeça, Bex? Uh -uh. Ninguém devia ter dor de cabeça. É assim. Não. É dor de cabeça, é assim, né? Dor de cabeça é assim, não é, Bex? Não, é assim. É dor de cabeça. Dor de cabeça é assim, ó. Então, hoje a nossa live. Enxaqueca é assim. Enxaqueca. Não, enxaqueca é assim. É assim, enxaqueca? Eu não, enxaqueca, enxaqueca é a pior dor de cabeça que tem. É assim, ó, enxaqueca. Mais assim, mais... não, é mais assim, ó. É tudo pra baixo. Tão ruim que é, né, Bé? É muito ruim. Então, hoje nós vamos <risos> falar aqui de enxaqueca. E pra isso, a gente com. Convidou... E dor de cabeça. E dor de cabeça. Nas mulheres que têm um neném na barriga. Grave. Sabia que mulher que tem neném na barriga também pode ter dor de cabeça? E enxaqueca também. Pode ter. E aí, a gente chamou a médica pra falar com a gente que essa médica aqui... Ó, oh, cheira tá lá, Ó. <risos> A assim, Sheila tá lá vendo a gente. Ei, Sheila! Sheila! Sheila, nossa amiga. Agora, Beca, a vovó tá lá, ó. Camilão já entrou também. Tá vovó. Sabia, você sabia? Andressa, pediatra. Você sabia. Paulo tocando eu... piano. A doutora Helena, que é a nossa amiga. Lembra que eu tinha a doutora Helena que cuida da cabeça da mamãe? Uhum. Então, você não foi lá no consultório dela. Só Paulo e Estevam que foram. Aquele dia você estava na escola, você não foi. Ela tá com Eu do... Vou te levar lá. Vovó, Paulo, tocando piano, você tá ouvindo, né, vovó Rose? Paulo tá tocando piano. Agora a doutora Helena vai entrar pra conversar com a gente. A doutora Helena é uma médica que cuida só de dor de cabeça, Beca. Ela é especialista e em tirar. De e de enxaque. Ela tira a dor de cabeça das pessoas, ela tira a dor de cabeça da mamãe. E de pessoas grávidas também. Então, a mamãe chamou ela, eu chamei a doutora Helena. E se as crianças ficarem entrando aqui toda hora, né? E aí barulho de piano, um barulho de criança entrando a live vai ficar atrapalhada. Doutora Helena agora vai entrar. Doutora Helena, você pode pedir participar, viu, doutora Helena? Pra gente poder fazer nossa live aqui. Não vai poder participar. Doutora Helena vai conversar com a gente, Beca, na nossa Como live. Eu vou dizer. Como que ela vai conversar? Ela vai chamar, ela vai entrar aqui, você vai ver. Doutora... Vovó Rosa aqui, ó. Você tá ouvindo o fundo musical, tá vendo? Vamos ver. Então, por que a gente vai falar desse tema, a gente? A gente escolheu esse tema porque semana passada, uma blogueira muito famosa, né, chamada é, Virgínia, teve dor de cabeça muito forte, grávida, foi pro hospital. E aí, muitas pessoas mandaram mensagem pra mim, perguntando sobre isso, sobre dor de cabeça na gravidez. E eu tenho enxaqueca, todo mundo que me conhece sabe, sofro disso. E eu seguro. E eu tive dor de cabeça nas minhas gravidezes. E eu sofri muito, até que na gravidez de Rebeca já tava num tratamento muito bom e já usava, a gente já usava sumatriptano nas crises e já tava com um controle muito bom. Então, a gravidez que eu menos sofri foi a gravidez de Rebeca, né? Com crise de enxaqueca. E, e a doutora Helena topou fazer essa live aqui explicando pra gente como é que é a profilaxia, como é que é o tratamento. Peraí, deixa a mamãe clicar aqui. Uh, espera, Rebeca. Rebeca, deixa eu clicar aqui, senão a doutora não vai conseguir entrar. Ela não pode entrar, amor. Pode, ela. Oi, Beca. Gente, hoje que eu tô te conhecendo, eu sou doida pra eu pode ter um. Aí. Tudo bem vergonha. Olha a vergonha. Ah, lá, tá <risos> tudo de enxaqueca na gravidez, já. Vai tá. ajudar, gente, sério? Já, porque na gravidez dela tava lá dentro e de a mãe dela. Tava contando a gravidez dela, foi. A mais tranquila, porque eu já estava usando... Já usava sumax na gravidez, né? Nas outras gravidezes, aquilo que eu te contei. Eu morri no primeiro trimestre. Morri até 12 semanas de pronto-socorro em pronto-socorro. Morri, morri. Tomando, espirona, eu corticoide. Não. Né? Então, primeiro, muito obrigada mais uma vez, ah. Helena, por estar aqui comigo falando desse tema que tanto aterroriza as mulheres... Eu, durante a faculdade de medicina, eu fui muito amiga do André, da sua até hoje, que é um amigo meu, neuro, fiz rural com ele, engravidar. Porque como é que eu vou fazer na gravidez, porque eu sabia que eu não podia tomar as profilaxias que eu fazia, eu, como é que eu vou fazer na gravidez é, com a minha enxaqueca? E eu tinha tanto medo, e eu já peguei tanta paciente assim, que faz uma profilaxia super controladinha e fica assim, eu não posso engravidar, porque se engravidar eu vou morrer de crise de enxaqueca, né, então eu primeiro quero que você fala, fala aí pra gente como é que a gente, como é que é o comportamento da dor de cabeça na enxaqueca, na gravidez, como é que é o perfil da maioria das mulheres? Cara, eu fico muito triste quando eu escuto né, que uma mulher tem medo de engravidar por causa da enxaqueca. Porque eu sou super a favor de que a enxaqueca ela tem controle e a gente tem que ter uma vida emocional e fazer o que a gente tem vontade. né? Então a gravidez, que é algo tão importante para a mulher, deveria ser algo sanado, tranquilo. E muitas vezes quem tem enxaqueca pensa mesmo essa limitação da medicação, com respeito, sofrimento. E, e eu sempre gosto de, de frisar para isso aqui que a tendência é que enxerga que é eu melhore na gravidez. E se não melhorar, tem tratamento. Né? Então a gente, eu sempre penso positivo. A gente tem que pensar positivo, que pensar que vai ter um bom controle. E a gente vai tratar. Né? Então, assim, o sofrimento gerado pela crise, ele traz um malefício para o bebê também, né? Então, assim, os, os medicamentos, a gente coloca tudo numa balança. É realmente a gente ter uma conversa com o obsessora e equilibrar os próximos contras, seja da medicação é, aguda, preventiva, às vezes até o uso do botox, né, que é discutido. Enfim, hoje em dia a gente tem, a medicina avançou e a gente tem muito mais recursos do que a gente tinha uns 10, 15 anos atrás. Quantos por cento das mulheres que têm enxaqueca vão melhorar na gravidez e quantos por cento vão piorar? Oh, aproximadamente 70%, 75% melhora. A melhora ela é mais a partir do segundo trimestre, né, que tem uma estabilidade hormonal maior. Então, no primeiro trimestre, acaba que tem mais náusea, tem mais enjoo, às vezes a paciente fica em jejum, tem a mudança da rotina, a adaptação do organismo, enxaqueca não gosta de mudança da rotina. Então, isso tudo influencia um pouquinho para que o primeiro trimestre seja dentro assim, da, da gestação inteira o período mais problemático. É, embora mesmo no primeiro trimestre também tenha essa melhora. É, logo depois, quando vem o parto, a saída da, da placenta, tem um descontrole hormonal, uma queda hormonal mesmo, né? E aí pode ser o primeiro ciclo de piora. E embora as mulheres que vão manter a amamentação, elas ficam um pouco mais protegidas por mais tempo, porque elas vão não vão menstruar, e depois eu acho que você vai explicar até melhor que eu, né? E aí esse fator da amamentação protege um pouco também em relação ao enxaqueca. Mas é lógico também, né, com o bebê tem noites de sono, que às vezes fica complicada, estresse. Então, assim, tem, tem, tem que pensar nesse, nessas questões também. Mas que aí é o assim que acontece, né, com, com todo mundo mesmo. Não só em quem tem enxaqueca. E o que que mudou, você estava tá falando aí de botox, de medicamentos, né? Eu percebi que durante as minhas gravidez, eu fiquei grávida quatro vezes uma atrás da outra, e percebi que foram saindo novidades nos estudos em relação à segurança de medicamentos. O que que mudou, e agora já tem já quatro anos que eu não engravido de novo, mas eu sei que já mudou muita coisa, já surgiram novos estudos, e também coisas off-label, né, que às vezes se vai usando aí, no curso das crises, Rebeca Mostrar os desenhos que ela fez aqui Minha Gente, mãe, pausa para os vi. desenhos Ah não, Estevam que fez Aqui e quis te mostrar Eu não Ai, sei o que, que significa Deus, não Oi mãe Deus. Oi mãe Escreva alguma coisa aqui <risos> é, O que, que surgiu De diferente que a gente Pode usar primeiro pensando no caso da Virgínia aqui, na crise de enxaqueca na gravidez. Depois a gente fala de profilaxia. É, eu não sei direito é, o, o que aconteceu, acho que até a minha secretária que comentou comigo, né? Ela teve então, assim, o paciente, quando está gestante, tem a crise de enxaqueca, eu tenho até um, um, um, um pezinho atrás, né, porque a, você sabe tudo de enxaqueca, né, porque você tem Mas, geralmente, os obstétricos, eles têm pânico de medicação na gravidez. E aí me fala assim, pra uma paciente que enxaqueca tomar, para acertar tá? amor que não vai melhorar. Né? Então a gente tem que conversar. Eu, gosto, eu tenho uma cartinha, eu já deixo até uma dedinha, então eu deixo pronta as evidências um científicas para mandar pelo teto, para a gente falar, então, agora da segurança, né? Dessas do sistema criptânico. E é o que realmente vai ser está, uma crise de enxaqueca. Então, muitas vezes eu vejo. O a precisa de na né? para tramadol, que na verdade até piora a enxaqueca, mas talvez porque eles tem mais manejo com isso. Mas que eles medicamento não vai resolver e talvez deixar a tomar alérgica então, para enxaqueca contra o bebê. Então, hoje em dia, é, todo, o, o, o que eu gosto muito de falar é que na gravidez, a maioria dos medicamentos não foram estudados. Porque ninguém estuda medicamentos na gestante. A mãe e o bebê. Então, a gente tem muita limitação por falta de estudo, e a medicina ela é muito baseada em evidência científica, a gente quer ter esse ressaldo, né? E quando a gente não é, tem estudo suficiente, é o que a gente fala que é o uso off-label, que é ali a experiência do especialista. E a gente usa para esse uso off-label conhecimentos né? é, técnicos, fisiopatológicos, a gente pensa como o medicamento vai agir, se ele vai atravessar a placenta ou não vai. E aí é assim que começamos a usar esse isso então, por exemplo, é, para a cetamol, até a tibirona, né? a disfirona, normalmente a disfetra não coloca como primeira opção, mas ele já é um pouquinho mais amigável assim, com a disfirona, que vai resolver a crise de enxapê. Então, o ideal, esse estudo que saiu, né, agora nem é mais tão recente, há uns um, dois ou três anos, do uso do suma de maneira inadvertida. Ou seja, as gestões usaram por conta própria. E aí elas entraram nesse estudo, que fez um, um segmento por mais de 20 anos, e aí fizeram estatísticas e viram que a taxa de malformação é, não teve diferença em relação àquelas, à taxa geral, né? De quem não usou medicamento nenhum. E aí, tem, foi categorizado, né? Tem aquelas letrinhas da gestação, né? Que eu conheço... Ah, eu não conheço nada com a letra A. Tem a letra B e tem a letra C. Aí tem essa categoria C, que é a mesma categoria da dipirona, para o cimacriptano e para o Tem que lembrar... Por exemplo, tem o, o simatricano associado com o e o natroxenio anti-inflamatório, a gente tem uma tendência a evitar, principalmente no primeiro trimestre e no terceiro. Teoricamente, no segundo trimestre, poderia utilizar. Mas quando fica confuso, normalmente eu nem considero o anti-inflamatório no arsenal terapêutico aí da fase aguda, para não gerar confusão para a paciente. Mas eu gosto muito né, é, dos triptanos, associo com antieméticos. Então, por exemplo, é, a gente pode associar o triptano à metoclopramida, embora também né, seja um pouco mais... É, não, não tenha tanto estilos assim, né? Então, o, até em assim, casos mais de traça, o corticode, a gente acaba utilizando também o corticode auxilia, é, e poupa um pouco, né? Porque o que acontece? A gente tem um problema com o triptano, que é às vezes, quando você usa só o triptano, por exemplo... O chumar sozinho tem uma meia-vida que e Aí ele não tem tá rebote, mas ele tira o paciente da crise, mas se você não usa um medicamento com uma meia-vida mais prolongada, é não mantém o um efeito. Não mantém. Então a gente precisa fazer alguma associação. Então, eu gosto do corticoide, o corticoide segura, bem, a crise ele não tira tanto da crise, mas ele segura, a recorrência. É, então, é sempre assim, eu não gosto de ir sozinho, não, mas eu sempre penso numa associação que seja um pouco mais palatável e aceitável para não ter briga nenhuma com obstetra. Uhum, uhum. Você falou aí do antemédico, do Plasil, né? A gente tá com um problema, é... tô falando aqui, como obstetra que deve ter obstetras nos assistindo, a gente tá com um problema recente com o vonal, né? É, até um paciente... Tem gente que, prefe... Ele, inclusive, estão tá preferindo o Plasil do o vonal, né? Pois é, é, tem aí acho que dois anos que a gente já sai um estudo novo, né? Um estudo grande, com um pequeno aumento de, de malformação aí de, de, de fenda com, com vonal, né, um da sertrona. E aí a gente diminuiu o uso no primeiro trimestre, sabe? Inclusive, esses dias um marido leu o estudo e a mulher dele estava vomitando muito. Ele falou assim, ah, Kézia, aumenta. Ele falou o número que aumentava no estudo de. Ele, agora eu me esqueci quanto que era. Ah, aumenta de 3 para 7 mil. É, para mim, isso é muito pouco, minha mulher vai usar. Eu falei, gente, mas a pessoa está até tá, tá interpretando estudo científico. Fiquei chocada com a pessoa. Eu falei Gina, você está. Nem é médico nem nada, sabe? É, mas enfim, a gente tem recomendação agora de só usar a vonal em casos extremos, onde, essa, onde dá a sertrona. E aí eu, eu. Porque a questão toda é o seguinte: o que a gente tem de venoso hoje, para casos que as, tem muita gente que tem crise. É, que é de e aí junta com náusea e vômito da gravidez, que desencadeia aqueles vômitos, né, incoercíveis ali. E aí a gente vai ficando ali apertado, porque a gente vai ter plasio da sertrona de venoso, né? É, e aí, o que acontece? O plasio tem efeito piramidal tem gente que tem efeito piramidal do plasio né? O que, que a gente Maravilha. faria ali? O corticoide a gente faz muito na ah? urgência. Então, assim, eu sempre falo que a urgência não é o melhor lugar pra se pensar porque foi Porque barulho, é. treva vai demorar pra ser atendido. Então, o O ideal é o saudável. consultório da doutora Helena. É, não A doutora é Helena que... fez uma salinha lá. Gente, olha, eu tive uma crise já jaque com um dia. Foi, assim, o meu sonho me salvou lá. nessa. Assim. Gente, tinha que ter esse lugar. É uma suíte de parto para enxaquecose, entendeu? Com um acolhimento... Eu cheguei lá... Aí ela me tratou, assim fez um medicamento venoso me Falei, meu Deus, é o um sonho de consumo... O pior lugar para uma pessoa com crise de enxaqueca é o um PA... O PA acaba de Chega lá, luz, gritaria, confusão... E você com enxaqueca, vomitando... Ninguém pega a sua veia porque está desidratado de tanto vomitar... Te coloca num lugar cheio de gente... E aí aquela confusão, e você não consegue nem falar direito, e ninguém sabe te tratar. E você, por favor, me coloca perto de um banheiro, desliga essa luz, me dá uma cama e um balde, por favor. Me deixa ficar com um pano aqui bem quietinho, aí te coloca no lugar com a luz acesa. Aí, nossa, gente, terrível, terrível. que nem é que a pessoa quer conversar com você, perguntar coisa, você não consegue falar nada. Parece que ninguém sabe quem é enxaqueca, pelo amor de Deus. É, então, assim, eu gosto muito, faz parte do tratamento de enxaqueca, o paciente conseguir controlar a crise. Então, inclusive, enxaqueca controlada, não é aquele paciente, ah, eu nunca mais vou ter crise. Não, é. Isso é praticamente impossível. Então, o controle de enxaqueca, eu quero que o paciente tenha o mínimo possível de crise, então, seja lá. É uma crise a cada seis meses, enfim. Mas que quando vier a crise, ele está sempre ali com, com o ciclo de emergência, aquela carta na manga, e ele saiba lidar sem ficar aterrorizado. Então, faz parte do tratamento o paciente se sente seguro de que ele sabe tratar uma crise de enxaqueca. Lógico que a gente vai fazer de tudo, para que não aconteça, né? Que é a prevenção, o tiro de vida, mas se acontecer, eu quero que o paciente maneja. Então, assim, a, o ideal é que o paciente não precise ir ao pronto atendimento. E se ele usa o tristano uhum. no início da crise, ele não vai precisar isso. E como a gestante geralmente quer evitar ao máximo o uso de qualquer medicamento, Muitas vezes a dor vai chegar ali numa intensidade catastrófica, tipo, o paciente já tá vomitando, então não tem nem mais é, como ele tomar o um medicamento por via oral, porque ele vai ter a náusea, ele vai ter o vômito, aí fica um pouco mais complicado. Mas ainda assim, a gente tem o máximo de né? A gente tem o fumar que é irritável, que é irritável para essa situação. Antes a gente tinha o nasal também, que ele, foi, ele saiu de mim, ele foi descontinuado. Mas a gente continua tendo... Hum, o nem cruzado. sabia. Então é assim... É... Ah, que sabe também que eu gosto muito de pregestão? O céfale. O céfale, que é aquele aparelhinho, é um arquinho, eu meu, ele é um arquinho que dá alguns um é. toquinhos, Que é, na verdade, uma neuromodulação. Ele é seguro para a gestação, e embora ele não seja nada milagroso, né, então os estudos de neuromodulação, assim, quando compara o CIMAT, você vê que o céfale é 15% de estipato de, de, de analgético, não é muito pouquinho. Mas se nós precisamos, o com o analgésico, com o com o gelo, com o repouso, a gente vai chegar num ambiente satisfatório. Então, o cérebro é uma opção. Você sabe o que tem, assim, isso de náusea e vômito? Eu vejo que os é objetos têm super manejo com a terenésia gravística, né? É aquela pessoa que vomita demais, a gestão e que vomita muito na bebê. E a terenésia gravística, ela me atrapalha muito na peça, porque o paciente desidrata, essa questão do de jejum. Então, é um fator de mais crise na gravidez, quando a paciente tem a de e no tratamento da eteremia de gravidez, eu tenho duas coisinhas que os obstetras já usam há mais tempo e que me ajudam no arsenal da antiaqueta, que aí quando eu falo com obstetra, ele tem mais familiaridade e ele acha mais aceitável, que é o gengibre. E tem estudos, inclusive, aqui da USMG, eu até postei recentemente sobre o uso dele na analgesia, né, na dosagem na fórmula de extrato seco. Ô, oh, meu Deus. Olha lá. Uhum. Tá com sono? Olha lá, ele vai dormir, então não tem chapéu, Rotina de sono, gente de sono. É, então, assim, aí o gengibre na dose de, de extrato seco, de gengiroide, 400mg, quando ele é associado ao analgésico, ele otimiza. E como já é muito usado na, na gestação, tem mais estudos, então é mais seguro, os objetos têm mais facilidade com o gengibre. E o um Amplifitio, que é a própria, imagina, embora não seja a primeira opção, tá? Ele, é, em doses baixas, ele me ajuda muito na crise de enxaqueca. E tem, tem gestões que usam também na entrega de gravidez. então, que assim, lógico não é a primeira opção, mas acaba sendo uma possibilidade ali no arsenal terapêutico. Uhum, ótimo. E agora, é, me fala o seguinte: você falou de botox aí, me conta. É, primeiro, assim, gente, botox a gente tá entrando já na profilaxia, né? Mas falando de tratamento ainda, a, a injeção anestésica é pra tratamento, certo? Ó, o bloqueio pode ser feito Na uma gestão que é super seguro na gravidez. O bloqueio, ele é o local, né? Então a gente usa o anestésico a gente faz nos locais no hospital maior e menor, pode fazer nos hospitais mas ele é para tirar o paciente da crise aguda. Por exemplo, que aconteceu lá com a vizinha, né? Então, ela é, é, deveria ter feito, é, deve ter feito, não sei, né? Mas deveria ter feito um, um bloqueio, porque quando o paciente está num saco, de granulado, tem uma crise muito prolongada, não tem uma analgésica que vai resolver. Ele já está insaturado, ele está intoxicado para o Até crise, assim... É, eu tenho, vamos supor, vamos falar que eu, eu, eu tive crise aquela vez que eu fui no hospital. Quanto foi aqui? Nem lembro. Foi quando você perdeu o tempo do Botox. Agora eu te aviso, minha filha, Não tem. É. E foi quando eu troquei o Dio Eu resolvi de colocar o Dio. Lembra aquela confusão? É, que eu eu, eu, já eu, eu já menstruei. Meu problema, que todo mundo sabe, né? Quando eu começo a menstruar. Então aquela confusão que eu inventei de colocar o Dio e parar a pílula. Foi, meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar daquilo na minha vida. Foi aquilo, e antes daquilo ali, eu nem lembro quando que eu tinha tido uma crise. Então, aquilo ali, gente, aquilo ali é uma crise de chaqueca. Eu, antes de fazer profilaxia correta e achar botox, topiramar, tudo na minha vida, eu tinha aquilo ali com frequência. Então, assim, meu Deus, crise de chaqueca de verdade, que você quer pular da janela, se suicidar, sair correndo... É crise enxaqueca, não é dor de cabeça, não. Quem tem crise de enxaqueca... Porque, assim, atualmente, com profilaxia... Se eu ficar duas noites sem dormir... Se eu fazer a bagunça, né, né, os triggers... Eu vou começar uma dorzinha ali... tomo um sumaquezinho e vida que segue... E aí toca minha vida, não, eu não vou ficar babando desse jeito, socorro, meu Deus, vou morrer, vou para o um hospital vou ficar vomitando 24 horas, chorando, gritando, não vai acontecer isso mais, né, com braflaxia. Então é muito importante quem está assistindo aí e tem essas crises de ficar trancado no quarto, vomitando, desesperado, andando de quarto pelo chão da casa. Isso existe, isso não é bobeira, isso não é, porque eu já vivi assim. Eu, é, é tão engraçado que é, é limitante. Eu achava assim, que eu não ia conseguir formar na faculdade. Teve épocas da minha vida de eu achar assim, que eu não ia conseguir fazer residência, que eu não ia conseguir ser obstetra. Porque eu falava assim, gente, mas como é que eu vou conseguir dar plantão, trabalhar 12 horas, né? Eu só vou conseguir se eu tiver... Porque qualquer coisa que eu saísse da minha rotina desencadeava uma crise. Então eu sabia que eu ia ter, ter que ter uma vida completamente... Eu não podia dormir 10 horas depois de 10 horas da noite. Se eu, se eu tivesse... Tinha que dormir 8 horas todas as noites. Não podia passar a hora de comer. Então qualquer coisa que eu saísse da minha rotina eu tinha uma crise. Então, eu tinha tanto medo que eu fiquei meio paranoica uma época da minha vida, assim, qualquer coisas coisa da rotina que tinha, tinha uma crise. Então, hoje, eu já sabendo as coisas que desencadeiam crise, mas hoje eu tenho mais flexibilidade na minha vida, porque eu me conheço, porque eu tenho o apoio, porque eu li muito, entendi muito a doença. E hoje, eu sei até onde eu posso ir, sei os riscos que eu posso correr né E também faça profilaxia fantástica, né? E tô aí sempre de olho no que que tem de drogas, de, de coisas novas que estão surgindo. Mas agora é importante também a gente falar de profilaxia. A gente falou aqui de crise, tratamento de crise na gravidez. É e vamos falar de profilaxia, gente. Porque não adianta achar assim... Engravi... Engravidei, parei tudo. Vou dar um pulo aqui na gravidez sem nada. Né? Claro que pode ter até pessoas, é, né, Helena, que talvez fiquem sem profilaxia mas cada caso é um caso. Tem é, gente que, que vai Se precisar. Paciente, gente... assim, eu falo que, que o ideal é que a gravidez seja planejada. Eu já tenho Ai, paciente, assim, desesperado, que antes de buscar o do Tetra, me procuraram. Não eram minhas pacientes, não, eu vou fazer ah. comemorar. Então, assim, mas quem é paciente que planejou a gestação, é óbvio, né? A gente vai fazer a mudança das medicações, dependendo do controle, se tiver um ótimo controle, geralmente eu até fácil o de preventivo, porque vai melhorar problema problemas se o paciente não engravida logo, né? Aí eu falo, não, se eu me trato, se eu é preventivo engravida é tá logo. Então, eu tenho no, no primeiro momento que a é paciente engravida sem é preventivo, e eu tenho aqueles pacientes que, mesmo sem engravidar, sem tento manejar o, o, o, o preventivo e piora, então eu mantenho o preventivo e às vezes eu ajusto para um preventivo que pode ser usado com mais segurança na gravidez. Então a gente tem, tem desde preventivos, medicamentos mais antigos, né, e os medicamentos mais antigos eles são mais estudados. Então a gente tem uma tendência né a utilizar esses medicamentos mais seguros, o propranolol, que é um bloqueador o metetrolol. Então são medicamentos que são preventivos, já que podem ser usados na gravidez. Agora, mais recente, a gente tem conversado muito em congresso sobre a metastina, que é um medicamento que a gente utiliza na doença de Alzheimer, mas que foi estudado em gestante ele foi categorizado até como letra B. Né? Então, ele tem um perfil bom, assim, para e tem uma evidência também na enxaqueca, é uma forma preventiva. A dosagem é diferente da dosagem no Alzheimer. do Alzheimer a gente usa 20 miligramas por dia, na enxaqueca 10 mg por dia. Se é, e a gente for estender né, um pouquinho mais, específico em doses básicas, hoje em dia é discutível também com uma possibilidade a vênula que é um preventivo já. A gente adora na né, enxaqueca, que assim, antigamente a gente não usava na gravidez. Então, tem conversado muito com os psiquiatras e, e até no UpToDate, que é um site médico assim, de referência, atualmente ele cita a vênula Então, isso já me ajudou muito, né? É, e a toxina botulínica, ela é um uso um, um off-label, tá? porque isso é pouco estudada. E o que acontece é que tem alguns estudos recentes, assim, em Estados Unidos, na Europa, no Brasil, é muito pesado, sabe, de recente. Então acho que isso vai muito mesmo de uma conversa com o paciente, com a obcetera. Eu paciente que a cliente a gente aplicou o protocolo mais de um inclusive, né? Protocolo mais mais uma vez, né? tem que um paciente que ficou dois trimestres, né? então assim é, e que responderam super bem eram pacientes que já usavam botox que já respondiam bem e que a gente pesou tudo sabe e, e a, teoricamente né assim, a gente no, na na fisiologia da, da do botox é um medicamento que tem ação local né então talvez falte mesmo ali, a limitação tá de estudos e os estudos que têm tem até algumas tem visões que, tem que, tem que, tem que eu queria eu pesquisar na época, agora eu, talvez tenha até mais, aqui, em que talvez, se eu não me engano, categoriza como letra c também a toxina botelínica mas são estudos mais limitados, com N pequeno que falta mesmo de, de, de uso, né? Na injeção. Eu, particularmente, eu gosto e vejo não como uma primeira opção, mas como uma possibilidade. Eu falo que o tratamento de chá mais padinha. Vai ter solução. Tá? Né, degrado, de degrau, de né? Então, óbvio que eu gosto muito dos suplementos, né? eu falo que são suplementos hormonais, antígeno, paquete hormonal. A gente usa na né, grande riboflavina, com a é, magnésio. Inclusive, eu esqueci de falar que o magnésio pode ser feito de novo também, que vocês usam muito preclam, preclam, uhum. Mas a né, gente aceita principalmente tá, de grano com aura, ele é uma possibilidade terapêutica também. Então, assim, o magnésio a gente usa. Então, no patamar inicial, a gente vai usando a suplementação. E aí, depois a gente vai o E aí, tem os princípios, estamos procurando o idoso básico, metoprolol, né, que a gente vai ajustando E, assim, uma coisa que é importantíssima é tratar se tiver ansiedade. A ansiedade, ela tem uma tendência a piorar, a gravidez, e não passar. Então, se a gestante, a paciente assim, larga os medicamentos que ela utilizava e piora a ansiedade, é muito difícil, né? Como é que vai ter uma hexa descontrolada com uma ansiedade controlada? Então, assim, dos antidepressivos, antigamente a gente gostava só da sertralina, que é o que é mais seguro, que é mais difícil. Uhum. Hoje em dia está sendo mais flexível, né? Com essa tendência aí da velafaxina como uma possibilidade. E é impressionável que a é muito superior à sertralina na prevenção da enxaquece. Uhum. Muito legal. A é, ansiedade é o mal do século, né? Uhum infelizmente está de mal do século. E claro que todo to, todo tratamento que a gente puder fazer coadjuvante, né? Eu lembro de um neurologista que eu tive, acho que já te falei dele, o Ariovaldo. E ele, ele falava muito disso assim, é, da gente da gente pensar nesse nesse conjunto assim, sabe? Ele falava muito disso, assim, e do bem-estar geral, da felicidade da pessoa, né? E, e isso eu tirei pra minha vida, assim. Quando eu olho pra mulher grávida, eu procuro ver se ela tá feliz com a vida dela toda. Porque, muitas vezes, aquela gravidez chegou na vida dela no momento que ela tava plena, feliz, realizada, e, e tá tudo perfeito na vida dela. Mas muitas vezes tem várias coisas que não estão se encaixando na vida dela. E, e às vezes algumas coisas ela ainda não realizou, ela queria ter realizado antes da gravidez chegar, sabe? Às vezes ela tinha alguns sonhos que ela fazia, eu queria ter realizado esses sonhos antes de ser mãe. É, algumas coisas não estão não como ela sonhou que estivessem. E talvez isso vai gerar ansiedade, vai gerar medo, vai gerar angústias. E se ela já é enxaquecosa, essas coisas vão acabar é, brotando ali na enxaqueca, né? Ela vai trazer aquilo ali para as tensões. E a gente sabe que um dos mecanismos, já que é, é tensão que vai vir aqui, né? Do trigêmeo, que vai vir aqui do trapézio. Essas tensões são um dos mecanismos de, de acabar causando enxaqueca, né? É, Com as tu... né? Então, a dor cervical, ela funciona como um gatilho e a própria crise de enxaqueca vai gerar essa dor cervical, vai gerar esse trigger social. Então, na verdade, no final ela só tem um só que primeiro. Mas, com certeza, é um gatilho e o um estresse, seja do atentamento da disfunção temporomandibular, é, seja, às vezes, a cervicalgia, o trapeze, a postura, né? Hoje em dia, muita gente trabalha com computador, home office, e aí isso tudo interfere, a ergonomia. Então, assim, é com certeza, é um conjunto. Nunca vai ser tratado em enxáquil, você vai ter um remédio milagroso, uma cura mágica, se você não viver bem, não se cuidar, não tiver um estilo de vida saudável, não tem medicamento que vai te melhorar. Ou às vezes até melhora. Mas aí você vai tirar o preventivo e água mole em pedra dura, tanto bate que vai, vai voltar tudo. Novo. Então a gente tem que fazer um treinamento em conjunto. É tudo isso. Ok, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo ver nada, acho que uma tela é travada, aí eu não consigo ver se, se tem pergunta que vai me falando, viu? Tem uma pergunta aqui da Ana Paione, que é o seguinte. Atividade física pode disparar a crise de enxaqueca? Ah, interessante. É o seguinte. Quem tem enxaqueca, não tem só enxaqueca. Então, a enxaqueca, ela vem junto com uma predisposição para outros tipos de dores de cabeça também. Inclusive, eu falei, devido a cefalê em de aquele esporte físico. São então, duas coisas. Se você está sem dor, nenhuma. Começou a fazer esforço, é principalmente atividade aeróbica, aquela é atividade que vai aumentar mais a frequência cardíaca. É, e começou uma dor com de cabeça, aí não é enxaqueca, é, se eu falei, devido e porventura é muito, mas como 40% dos pacientes que têm enxaqueca tem ela. É, e é, é, é peculiar porque tem uma abordagem diferente no tratamento. Né? Então, por exemplo, existem formas da gente prevenir, essa que falei usando, por exemplo, indometacina, digestante, não pode usar de jeito nenhum, pelo amor de Deus, é, muito minutos antes de esforço físico e os beta-bloqueadores, metetrológico e cranólogo, são preventivos por esse tipo de dor. Agora, o que é mais comum até é o paciente assim, pouco em crise de chaceta. Às vezes a dor está fraca, não está nem ensinando. E aí ele vai fazer uma atividade física e vai piorar, né, que o excesso Então Você falou assim, quando você está numa cirurgia você você dá vontade de pular da janela, eu só me imaginei, assim, na crise de enxaqueca, eu não consigo nem me mexer, eu fico paradinha. Eu até me imagino pulando da janela, mas não tem coragem nem de abrir o olho. <risos> então, assim, qualquer passo que você dá na crise de enxaqueca, a cabeça explode. Então, às vezes, você tá com a crisezinha, de enxaqueca, ele tá fratinho, você pensa assim, ah, vai melhorar a atividade física, e aí, piora. Então, eu falo com você assim, você tá em dúvida se você está com a crise de enxaqueca, você não vai fazer atividade física naquele dia. E a atividade física, ela é até curiosa, porque ela tá faz parte de tratamento de enxaqueca. Então... Quando você está três meses, bonitinho, já erótico, que tem 50 minutos por semana, você vai liberar endorfina, é uma forma de você tratar preventivamente a um enxaqueca. Só que o paciente que tem ele tem que ter uma rotina saudável e tudo aquilo que sai fora da rotina, mesmo quando é para melhor, pode descontrolar as crises. Então, se você é sedentário, você vai começar a fazer atividade física, no início da adaptação da atividade física, pode ser que você tenha crise, mas aí quebra da rotina até você se adaptar. Então tem todos os fatores. E ainda tem uma outra questão que é assim, sempre tem vestido em chaqueca vestibular na enxaqueca, que é o meu caso. Eu falo que tem, eu falo com meu personal que tem exercício que não tem como fazer. Né? Então, assim, o celular que está mexendo demais da cabeça, né? mesmo com a chaqueza controladíssima, é claro que você vai ter uma dificuldade. Então, o um labirinto que é a região do equilíbrio, é que E funciona mais gente que sabe enxaqueça, a gente tem enxaqueca, vestibular mais identificado ainda. É o então, mesmo no melhor dos controles, é uma característica sua. Tem movimento que você não vai conseguir fazer. E não tem problema nisso, né? Você vai se adaptar, você vai ajustar seu treino, você vai conversar com o profissional. Isso é muito de conhecimento de aula. Atividade física, eu que controlei isso, é bom. E a cefaleia do esforço físico não é a única a para fazer. É lógico que quando é uma cefaleia nova, de esforço físico, que não foi investigada, que não tem exames imagem, a gente sempre investiga as angioconentes do vívido, porque tem a falando devido pelo corpo físico, primária, secundária, que tem causas estruturais. Então, tem que ser investigado. A falando indivídua é associada à enxaqueca. Legal. Agora, uma coisa importante também é o seguinte, para profilaxia de enxaqueca, a atividade física é ah. muito importante, né? Peguei. É, então, é o que eu falei. 150 minutos por semana de aeróbico. É. É uma coisa muito engraçada, assim. Na hora da crise, não dá. Mas, inclusive, é, eu estava até discutindo isso um dia com um colega. A maioria das doenças crônicas, você melhora com a atividade física, né? Ó, pressão alta, diabetes, é, fibromialgia, depressão, ansiedade, enxaqueca... Obesidade. Gente, o tratamento é, é atividade física, é o movimento. É o movimento. Mesmo. Porque, às vezes o paciente fala assim, ai, mas eu não gosto de atividade. Não é gostar, né? É um remédio, né? Então você vai fazer aquilo ali, e você tem um benefício. Então, assim, eu tenho dia, que eu, eu, eu faço ginástica cedo, eu vou, meu personal não aqui no meu pé, que dá vontade, de eu ir. Porque não é porque eu gosto, não, é porque a gente precisa, né? É, Amanda Meloni, a live vai ficar salva Amanda, essas lives elas ficam salvas aqui no Instagram do Instituto Vila Mil e também no canal do YouTube e também a gente tem um canal no Telegram no Telegram não, gente no Spotify chama é, Vila Cast tem todas as lives lá, você pode fazer a corrida ou estar tá na academia e ficar escutando viu? Gente, mais alguma pergunta para mim ou a doutora Helena? sobre enxaquecas, dores de cabeça na gravidez. Bem, o que, a minha experiência, eu tive quatro gravidezes, e eu tive muita dor de cabeça nos três primeiros meses, né, até 12 semanas. Depois de 12 semanas, eu uso topiramato como profilaxia, né, com botox. Então, eu suspendo topiramato para engravidar, isso é muito importante também, né, Helena? É que é a questão do planejamento, né, de preparo, vegetação, por isso que é hoje engravidar ah, tomando que ele é teratogênico lina, lina, lina, lina. senão não sai um neném lindo assim, ó ah lá, gente, dou conta não e depois eu vou mostrar meu bebê e aí Você tá ali fazendo a né? ah, é, tem dois aí, né? tem, tem dois conheço, porque já me atendeu no consultório foi em Simba, né? que foi aquele dia <risos> Eu tô uma ela, ela também, quando vai atender pacientes de emergência, também leva o filho dela, sabe, gente? É só eu, eu... Foi Ela era assim, ó, tá. eu vou atender você de emergência, vou declarar que levar meu filho porque eu não tenho quem deixar. Foi tudo bem também. Ele era bebezinho, <risos> filhote. <risos> e, e aí, na, no resto da gravidez, ela ficava bem demais, demais, demais. Aí, no pós-parto, é muito engraçado, porque apesar da privação de sono... Eu não tenho. Eu tenho dor de cabeça leve, que resolve com paracetamol. Não tem enxaqueca. Eu só volto a ter... Eu, eu entendo que é porque eu fico amenorreia. É, a gente, você tem um componente hormonal muito importante. Né? Muito. muito. muito. Ah, assim, até o perfil quem melhora a enxaqueca na gravidez, é aquela paciente hum. que morre de dor na menstruação. Que tem um componente hormonal hum. que vai estabilizar hum. e na gravidez vai melhorar. Aí e amamenta se tem amenorreia, e aí melhora durante a alimentação. Então, como um, às vezes, primeiro seis meses é um bom controle da enxaqueca. E aí, às vezes, quando mesmo que continua amamentando, o bebê já não tem mais a, o aleitamento exclusivo, e aí volta a menstruar. E aí, meu, o meu é então, assim: como eu fiquei, né? Repetir, eu vi o padrão assim, incrível. Na hora que o bebê começa a comer frutinha inclusive, assim, eu já começo num luto, na, na minha última agora foi da Rebeca, gente, quando chegamos seis meses, e eu falei assim, ai ah, meu Deus, vai começar a comer frutinha, então, você ficar feliz, né, a criança vai começar a comer outras coisas, vai te dar um, um descanso, vai parar de ficar dando só peito, eu não, mas não é isso, é que a dor de cabeça vai voltar, mas cabeças voltar, gente, mas ninguém, e aí eu, aí pai é batata, aí volta a comer frutinha, meu corpo volta, né? Sai daquele bloqueio ali, né? Da alimentação. Aí eu chego lá, neurologista. Aaah! Vai, eu tenho que fazer os treinos. A Samanta perguntando, cadê suas filhas? São dois meninos, né, Helena? Não, é um homem menino e um menino. Traz é, lá, que o tá querendo ver aqui. A minha menina tá menstruada e aí. Ainda tá com a minha mãe. Na, ela tá com a mãe. Nala. Na Na vem cá. Vem aqui. É para você agora, agora. Vem cá, vem. Né? Daqui a pouquinho ela vem, eu pego ela. Sim. <risos> ela tem personalidade fortíssima, né? Tem ela com o meu controle remoto. Dois. Ai, minha filha. Cá, vamos tem que fazer uma disciplina vai? positiva. Tem que fazer um curso de Muito disciplina positiva. vamos passear, Nala? Vem. vem passear, vem. vem um passear. dia desses, minha gata apareceu na live aqui. Subiu, foi na minha frente aqui na hora da live. Ah, mas aqui, se eu estivesse no, no, no lugar mais vazio, eu ia ter porque eu não dá conta né? Gente, mais alguma pergunta? Como é que a gente está de tempo? Não, não, não, não faltam ainda três minutos. 3, ah, tem uma pergunta. É 13. 13. Tem algum medicamento que pode tomar quando tem enxaqueca com aura e tem válvula mecânica e operou de aneurisma? Espera aí, ela quer falar de preventiva ou de analgésico? Gente, tá complicado. Ah, esse caso aqui tem que consultar, porque aqui é um raciocínio clínico muito complicado. Já que com aura, aqui é a consulta médica. É, não sei, talvez ela esteja com restrição ao uso de triptano. A gente não usa triptano em pacientes que tem um risco maior cérebro vascular, caso vascular, por causa do risco teórico de tá? É... Pode ser que ela esteja perguntando isso. Mas até tá chegando, acho que vai chegar em breve, o lã de tanque é um distano. E aí ele é como se fosse um distano seletivo. E ele não tem esse distano muscular. E aí, as pessoas que tem, né, vão poder usar. A Mariana Pires perguntou o seguinte, o que vocês acham aceitável em frequência de dor e uso de analgésico para um gravidez saudável? Uhum. É uma vez por semana? A frequência do é muito relativo, Sabe por quê? tenho um paciente okay. tem uma crise a cada seis meses, mas é uma crise catastrófica. Para mim, aquilo ali é ruim. Né? E o paciente pode ter três, duas vezes por semana e saber manejar, e aquilo ali, para ele, ele considera controlado. Então, é totalmente subjetivo e depende de como o paciente se comporta na uhum. crise. Lógico que a gente tem que ficar o mínimo possível. Então, assim, a crise... Eu, eu, eu gosto do paciente que tem, assim... Pelo menos semana, uma semana sem dor, né, então eu considero que, que, que o paciente está melhorando quando ele tem, pelo menos, agora em, em relação ao uso que é de analgésico, tá, a gente considera quando é uma analgésico simples, de pirona, paracetamol, mais de 15 dias de uso por mês, por 3 meses, e quando é um analgésico complexo, por exemplo, fumar, salte, 10 é, dias, de uso por mês. Mas eu, assim, eu coloco esse, esse, esse, isso aí é o que a gente tem tecnicamente, né? de 10 dias muito por menos Não, isso aí pra mim é muito. Eu deixo o paciente usar sem assim, no máximo duas vezes por semana. Duas vezes por semana. Tô bem. É mais do que é. isso, eu falei, O problema é comigo. tá usando Se eu não mais... ficar sem dormir, se eu não ficasse. O pior pra mim atualmente é a questão do sono. Se eu dormir, eu não vou usar, não. Pra mim, se eu dormir, se eu não menstruar e não ovular, tô top. A tá profilaxia top, tá é. top. Só falta é. regular isso. Tem gatilho que a gente não consegue evitar, né? Por exemplo, é, o meu, o meu gatilho é... Só falta agora os nenéns colaborarem comigo na nasceram de dia. Dizia, aí seria ótimo. Né? Olha, Jaciane Lima mandou um recado para você aqui. Doutora Helena, tô sem coragem para engravidar por causa da anjo também. Acho que ela é sua paciente. Falei, pelo amor de Deus, já falei para você pode parar com bora, isso. Bora Jaciane, bora lá Jaciane. Alô Jaciane, Vou engravidar, com a lauto do piramato, tem que fazer o desmano Vamos parar. Eu, eu, na verdade eu fiz o seguinte, eu parei eu, eu tomava o topiramato aí eu rasteava ovulação, ovula, ovulava, tem que tem, aí eu, eu também eu fiz a computura para engravidar rápido, sabe? Para não ficar demorando, para estimular. Eu falei com a e isso assim, ó. Eu não quero ficar tentando, ficando, ficando tendo dor de cabeça, não. Eu quero engravidar. Eu engravidei de primeira. Ah, não. Quem tem chapeira não pode ficar demorando também. Não pode demorar, Porque não, vai ficar sofrendo, sofrendo, sofrendo. Você sabe, aí. Que, o que eu, eu, eu considero um desafio, assim, de tratamento? Eu tô com muitas pacientes fazendo processo de cis. E aí, realmente, é uma bagunça hormonal, né? Você falou de demorar para engravidar. E aí na CID realmente é um desafio. Eu até criei um protocolo de... Eu tava com tantos pacientes fazendo para Pra gente tentar amenizar. Mas é uma bomba hormonal, Né? Então, assim... Na FID, deve dar, nossa... mas sobe, desce, estrogênio... Pau quebrando... Progest... Nossa, deve doer demais. Deve cor, gente. É... Então, assim, dar, FID, uma... A gente tá conseguindo né? já... Né? Assim... solução. Então, é gente... Mas... E já fica sem tratamento... Tá evoluindo cada dia mais... Então, ainda no que você sofrer com isso. É... Agora eu, eu fiz isso. A acupuntura me ajudou muito. Eu fui nele e assim, a gente deu tão bem que eu carreguei para mim. Ele tá lá comigo na clínica. É aí a gente, a gente faz isso: a gente pega, fala, ó, oh, bota as minhas engrenagens primeiro aí, porque eu brinco com ele: estoura esses óvulos aí, pega suas agulhas, enfia no ovário aí estoura esses óvulos na gravidade é primeiro, é porque é não dá para aqui, meu bebê. Uh, olha a Beca Olha oh, que... oh, a Beca, que lindo Isso não é um bebê É um bebê, é um, um cachorrinho Não é um bebê, é um é o, bebê de... o bebê dela é um cachorro Tá vendo? Que fofo Ela Tudo tem uma cachorro Ela já é maior É maior, né? Essa aqui é muito pequenininha ela é muito oh, Que fofa. Ela é filhote. É, não, Ela vai trabalhar com a mãe dela. O Simba que foi. Ah, o Simba. Essa aí é muito bagunceira. Não pode não comer as plantas, sabe, do consultório. Ela é muito bagunceira. Terrível. <risos> Terrível. Bem, muito boa live. Gostei demais. Acho que deu pra gente ajudar muita gente aí, né? Tirar muitas dúvidas. A Xodó participou. Xodó participou. A vovó da Beca entrou na live. Foi, né? Entrou não, porque não, não vê. Não, mas você não vê ela, você vê só o, a logo aqui dela. Viu? É, a Beca é... também participou, todo mundo participou. Estevam, né? Estevam, Paulo, só os gatos que não vinham. Não, não, não desliga, não. Ah, ó, a gente já vai terminar e você vai dormir. Helena, eu eu, muito cara, obrigada. Se tiver alguma dúvida, pra gente, né, no... Isso, Não. pode escrever aqui embaixo aqui da live as dúvidas. Ai, ai, ai. E vai ficar salvo aqui, pro pessoal? Muito obrigada ai, pela ai, ai, paciência obrigada. de todos obrigada, nos, é coiote, nossos viu? filhos. <risos> um beijo. Não, um beijo. Mãe, beijo, eu gente, obrigada. Isso aqui aperta. Tchau, aperta tchau. lá. Tchau. E